Bem-vindos a mais um Frente a Frente, Legislativas 22. Esta noite, dois líderes que estão em polos ideológicos ou opostos, não apelam, por isso, ao mesmo eleitorado, e têm propostas bem distintas. Isto apesar de ambos considerarem que lutam pelos mesmos objetivos, ou seja, ambos querem melhorar a vida dos portugueses. Vamos saber como. Vamos então ao debate em direto na RTP3. Catarina Martins, coordenadora do Bloco de Esquerda, e Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS. Boa noite a ambos. Muito mais uma bonito. vez, bem-vindos. Vamos então ver as vossas propostas bem distintas. Catarina Martins, comece por si. Um, do último debate que aqui esteve, ficou uma questão que eu gostava de clarificar em relação ao Bloco de Esquerda. O Bloco quer voltar ou não a nacionalizar a ah, ANA, o CTT, a EDP, a Galp e a REN. Se não é nacionalizar, é trazer que parte destas empresas para a esfera do Estado. Muito bem. Portugal é um dos países que mais privatizou os seus setores estratégicos. Isto é um problema hoje nós olhamos para o resto da Europa e vemos que na generalidade dos países as empresas públicas têm um peso bem maior no PIB e há mais controle dos setores estratégicos. Dou-lhe o exemplo, o exemplo da energia. É absolutamente inaceitável que em Portugal, na energia, mande não o Estado português, mas o Estado chinês. Não é aceitável e na verdade o Estado chinês controla a EDP tendo comprado 21,5% da empresa e em poucos anos. Já recuperou metade do investimento que fez para comprar estes 21,5%. O que quer dizer que está ao alcance de Portugal recuperar o controle da EDP e, em pouco tempo, recuperar mesmo o investimento que fizer para recuperar o controle Mas, da EDP. Então, isso seria o quê? Nacionalizar essas empresas outra vez? De uma, nós de uma temos forma usado, muito clara. Sim, nós temos entenderem. usado o termo de desprivatizar, porque aquilo que está no programa do Bloco como objetivo é ter uma participação nas empresas que permitam o controle do Estado português dessas empresas. Fez contas Eu bem de quanto sei... é que isso custaria ao Estado sim, português? estou-lhe estou a mostrar, por exemplo, as contas da EDP. Não, não, quanto é que isso custaria ao Estado português para fazer isso agora? Sim, olha, em relação à EDP, por exemplo, para ter o controle da EDP de volta, gastávamos metade do que gastámos com o BES Novo Banco e com uma vantagem é que recuperávamos o dinheiro mas estamos muito a falar mais de rapidamente. No total, para fazer isso que está no programa do Bloco de Esquerda, é os 30 mil milhões de euros uh, que foi aqui lançado pelo Primeiro-Ministro. Não, não, o Primeiro-Ministro António Costa lança números para, para o ar sobre o programa do Bloco de Esquerda, mas sabe bem que, por exemplo, quando quis o controle da TAP não gastou o preço da tapa enquanto empresa, ou seja, foi possível ir a garantir o controle da parte da empresa que permite ao Estado mandar. Então qual é é, quais são exemplo. as contas do Bloco de Esquerda? Ou seja, só para termos uma noção de executar essa parte do vosso programa, quanto é que custaria ao Estado? nós controlarmos a energia, seria possível fazê-lo com 4 mil milhões de euros, por exemplo. E as outras era... empresas? Estamos as outras empresas falando. são faseadamente. Eu lembro, por exemplo, que os CTT foram dispersos em Bolsa. E neste momento não estão a cumprir os indicadores de serviço público postal. E é relativamente simples e barato ao Estado reaver a empresa, até porque a empresa não está a cumprir o contrato de concessão com o Estado. Então não consegue dar Nós... um global de quanto é que custaria a ANA, CTT, EDP, Galp e REN voltar para a esfera do Estado? Nós fazemos um plano a longo prazo, com o controle das empresas, chegaria eventualmente aos 20 mil milhões de euros, mas ao longo de vários anos, e permitiria ao Estado reaver boa parte do investimento, porque estamos a falar de empresas lucrativas. Queria só dizer uma coisa. Quando se fala das privatizações ou da recuperação do controle estratégico, há uma coisa que não se diz. É quem é que ganhou com estas privatizações. Nós temos a energia mais cara da Europa e, na verdade, provavelmente os únicos que puderam festejar a privatização da EDP foi quem abriu garrafas de champanhe com o Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que comprou as empresas a Portugal. Aí e... estava, por exemplo, e é bom que as pessoas se lembrem, uh, um ex-ministro do PSD, Eduardo Cator Catroga, e depois foi substituído por um ex-ministro do PS, Luís Amado. Vou Há, então portanto, passar um a palavra para, para podermos Central, ouvir os dois. Está Muito a assaltar bem. o país para alguns festejarem. Francisco Rodrigues dos Santos, imagino que, pelo contrário, não defenda a nacionalização destas empresas, pelo contrário, no seu programa tem aqui privatizar até mais, privatizar os transportes do Estado. Eu pergunto-lhe como é que isso vai melhorar os transportes públicos e já agora como é que olha para esta proposta do Bloco de Esquerda? Muito boa noite, João. Muito boa noite, Catarina. De facto, a primeira nota que eu queria aqui deixar é que não deixa de ser curioso o termo desprivatização. É uma espécie de eufemismo para não transportar imediatamente as pessoas aos períodos do PREC, onde foram feitas em catadupa nacionalizações. De resto, um modelo que não resultou em nenhum espaço onde foi aplicado. Se a de Martins me souber dizer onde é que estas nacionalizações em massa resultaram em mais crescimento económico e qualidade de vida para as famílias, eu estaria de bom grado aqui disponível para ouvir. E também dizer-lhe que esta agenda radical de nacionalizações está constante no programa do Bloco de Esquerda e, de resto, tem um custo para as famílias e para as empresas. Porque, de resto, os estudos que foram feitos, não pelo Bloco de Esquerda, não consegue dizer qual é o impacto orçamental destas medidas, de é um agravamento de cerca de 15% da dívida pública em função do PIB. Portanto, é nestes termos que estamos a discutir. Portanto, eu acho que era bom que o Bloco de Esquerda dissesse o que é que vem a seguir. Depois nacionalizar a EDP, a Galpa, a RENOS, a CTT, a ANA, Quais é que são as suas linhas vermelhas? Que modelo de sociedade é que preconiza? E que papel é que tem a iniciativa privada? Porque os vícios não têm grande respeito pelos nossos empresários e os ventiladores da nossa economia criam riqueza e geram postos de trabalho. Portanto, são as herdades, vão outra vez voltar a privatizá-las, é a indústria, é a comunicação social, isto é um ponto que eu gostava de ficar claro. Outro ponto, sob o programa económico do Bloco de Esquerda. É um programa altamente radical, porque vai matar a nossa economia com uma overdose de nacionalizações e também de criação de impostos. Eu estava à espera... impostos, uma coisa okay, de cada vez Francisco. vou terminar. Eu estava à espera de receber o segundo volume do programa eleitoral do Bloco de Esquerda. À espera de encontrar uma palavra para a criação de riqueza, a captação de investimento para o nosso país e criações para uh, condições e para a competitividade analista. Agora vimos Muito o bem. Bloco a querer trazer para a esfera do Estado. O Francisco hum. fala em privatizações, nomeadamente dos transportes do Estado. Exatamente. Eu pergunto-lhe como é que isso vai melhorar uh, aqueles que mais precisam de transportes públicos e que dependem desses transportes e que não têm a possibilidade. Muito bem, olha, um, o primeiro ponto fundamental é definir uma visão diferente que temos do papel do Estado na nossa economia. E eu vejo o Estado num papel supletivo, subsidiário. Isto é, sempre que a economia, os empresários, realizarem um trabalho que custa menos dinheiro aos contribuintes e, por outro lado, presta um serviço mais eficiente às populações, então o Estado tem que sair de cima, porque o Estado não... O seu papel, a sua vocação, não é gerir empresas e deixar quem faça melhor e sair mais barato para os contribuintes. E o porque Estado tudo está a fazer isto, mal nos transportes Tudo isso ainda administra? Seja, veja, por exemplo... há uma o caso, função social Há aí. sim, mas no contrato de concessão ou até de privatização, podem ser impostas, de acordo com o direito Administrativo, obrigações de serviço público que garantem igualdade de acesso, sobretudo aos mais vulneráveis, uma rede de cobertura que deixa, em claro, uma necessidade de desenvolver equitativamente o nosso país. Agora, o que o Bloco de Esquerda não diz é que isto vai ter um custo para os nossos contribuintes. E, de facto, a Catarina Martins, aqui no último debate que eu ouvi eu, na televisão, disse que, para justificar algumas das suas posições, estava em linha com o Papa Francisco. Mas realmente está em linha com o Papa Francisco, mas é o Papa Francisco Lossan, porque este programa económico é, de facto, a reencarnação política do Francisco Lossan e o que a Catarina Martins, que é dizer, foi o seguinte, é que o Papa Francisco, na última encíclica, Fratelli Tutti, não esquece os empresários. Disse mais, o papel dos empresários é uma nova vocação dirigida para a criação de riqueza e para transformar em sentido positivo, melhorar a vida de todos e de toda a sociedade. E o seu programa não tem uma única palavra para a melhoria das condições dos empresários. Pelo contrário, agrava-lhes ainda mais a situação Mas que diz, são mais vou, impostos. Vou passar, o que é de facto vou grave, passar a palavra. atendendo à governação que apoiaram durante seis anos, que aumentou impostos sobre aqueles que criam riqueza já não posto de trabalho que são os nossos pequenos Martins, que é, O seu comentário sobre o plano de privatizações dos, dos transportes públicos e depois sobre a forma como olha para a iniciativa privada em Portugal. O que é que ganharam as empresas portuguesas com a privatização da energia? Temos uma das energias mais caras da Europa. É um custo Eu falei de contexto. dos transportes voltado à é, energia é, mas, também, é, mas, mas também gostava a que me respondesse. Tem um custo de contexto alto e eu há pouco lembrei quem abriu garrafas de champanhe e fiz uma injustiça, esqueci-me do CDS, o presidente não, do CDS da altura também esteve a brindar com o Comitê Central do Partido Comunista Chinês o facto de terem entregue a EDP ao Estado Chinês, que há algo que ainda não explicaram. Em relação aos transportes, eu acho até estranho que a direita proponha privatização de transportes. Eu ouvi-os na campanha para a Câmara de Lisboa, e espero que, enfim, veremos se cumprem, dizer que queriam gratuidade de transportes coletivos para mais camadas da população. Ora, esse anúncio só é possível ser feito porque nós parámos as privatizações da Carris e da e, e, do Metropolitano de Lisboa e temos agora empresas públicas que permitiram fazer um trabalho que foi muito importante e que deve continuar, de baixar os preços dos passos nas áreas metropolitanas. Se as empresas tivessem sido privatizadas, isso não ia acontecer. Há uma certa direita, que acredita um pouco no Pai Natal. Ou seja, Essa acredita... certa direita é o CDS? Peter. CDS também. Acredita que vem capital de fora do país, investir em empresas estratégicas, para depois cumprir o interesse público português. Ora, isso não aconteceu. Em todas as áreas, o que aconteceu foi que Portugal ficou mais frágil, mais dependente de interesses estrangeiros. Acontece isso quando privatiza os aeroportos, e depois a ANA, em vez de fazer o aeroporto a que estava obrigada, quer uma solução low cost no Montijo, que não resolve o problema de ninguém e que é do ponto de vista ambiental... Partir, mas é quanto um de investimento estrangeiro em Portugal, que cria riqueza, cria uh, postos de trabalho e não, cria mais impostos? O problema nunca é o investimento que cria emprego, cria postos de trabalho. O problema é sempre o investimento que nos retira possibilidades. Mas nenhum desses investimentos criou trabalho, riqueza... Das privatizações de setores estratégicos. Nenhum? De facto, está por provar. Muitas vezes eu até ouço os partidos da direita falarem de outros países a respeito da carga fiscal e outras matérias, esquecem-se sempre que os países que dão como comparação com Portugal têm, uma, têm um peso das empresas públicas muito mais alto no PIB e é por isso que protegem melhor a sua economia. E o que a direita faz é basicamente retirar ao nosso país capacidade de soberania e capacidade de investimento e isso. Julgo eu, é o que deve acabar. Eu queria só dar um exemplo de um investimento, para dividir o que, de um investimento que às vezes nos falam, que é, por exemplo, os vistos gold. Não sei se reparou, se a DS é tão defensor dos vistos gold. Hoje, o Conselho Económico e Social vem mesmo pedir que os vistos gold acabem. O Bloco tem-nos denunciado como sendo uma forma até de promover a corrupção, mas pedem que os vistos golo acabem, porque também tem sido uma forma de aumentar o preço das casas e não permitir que quem vive com salários portugueses Muito bem, está lançado consiga o encontrar uma renda está lançado Francisco Francisco, é, responder a esta questão dos, dos vistos golo okay. e entrarmos na, na privatização da TAP para podermos avançar. Os okay. vistos golo devem acabar ou não? São bons para o país? Já foram? Uhum. Ou poderão ser também uma fonte de corrupção? Bem, o que eu acho uh, curioso é alguma ambiguidade e incoerência no discurso do Bloco de Esquerda relativamente aos vistos de residência, por exemplo, que os vistos Gold permitem, mas, por outro lado, colocam a lei da nacionalidade portuguesa em saldos. Porque a Catarina Martins, e daqui tenho alguma dificuldade em distingui-la do Rui Tavares, diz que qualquer pessoa que nasce em território português pode ser considerada português. Portanto, veja esse exemplo bizarro. Dois australianos que estão a passar férias em Albufeira e que, por acidente, uh, o seu filho nasce num hospital de Faro, passa a ser automaticamente português. Todos aqueles que vêm contribuir, mediante determinadas regras, investem no país, permitem um aumento de riqueza e também aumento da coleta fiscal, para Catarina Martins já são vistos como inimigos do país e adversários da pátria. Tudo isto me faz um bocadinho confusão, Catarina Martins, com toda a sinceridade. E depois, permitam-me dizer isto, a nível económico, o Bloco de Esquerda propõe uma ditadura praticamente comunista, uma economia planificada, e faz-me lembrar muito aquela frase, Ronald Reagan, que dizia o seguinte, os comunistas são aqueles que estudaram Marx e Engels. Os anticomunistas são aqueles que leram Marx e Engels e que perceberam o que lá estava. Porque, de facto, respondendo à sua pergunta, ó João de deixe-me só terminar que ainda tenho um É que temos que de ir a coisas concretas, que não chegamos ao fim do debate. Eu explico-lhe porque é que a Catarina Martins não acredita na captação de investimento estrangeiro para Portugal. Porque, de facto, num empresário com este programa económico que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, vai investir ou criar sequer a incerteza e o risco de poder pôr dinheiro em Portugal, porque vocês aumentam impostos sobre os rendimentos, sobre as heranças, sobre as doações, sobre as empresas quer ir tecnológicas... ir eu também quero, mas antes de um resolver escalão. a questão da TAP sobre a derrama estadual, criam uh, impostos... Já vamos aos impostos, Francisco. É eu sobre os que sinto, que eu, eu também quero, discutir. Pronto, eu quero okay. discutir. Mas isto é um ponto que para mim é muito importante. Quanto à privatização da TAP, porque estamos Sim. a falar de transportes muito públicos, bem. é okay. óbvio a sua posição já foi uh, dita várias Sim. vezes, privatizar já. Uh, Pergunta-se se não se corre o risco de perdermos um hub para além das outras funções que a TAP tem de trazer turistas, de trazer também Sim. o investimento, claro. de alguma maneira, a Portugal e o vice Eu acho que, olhamos para o quadro europeu, verificamos que praticamente nenhum país hoje detém uma companhia aérea bandeira do Estado. E o que eu digo é, 3 mil milhões de euros, esta nova injeção de capital na TAP, faz muita falta à economia real, às empresas e também às famílias. E eu creio que a TAP tem dilapidado o seu serviço público, a sua cobertura e a sua oferta a âmbito nacional, e creio que, uh, o Bloco de Esquerda apoiou, a desprivatização da TAP. Creio que foi um negócio ruinoso. Sabe quem está a pagar, Catarina Martins? São todos os contribuintes portugueses através do aumento da dívida e o agravamento dos seus impostos. Porque como a Catarina Martins sabe e muito bem, não é o Estado que tem dinheiro, são os contribuintes e esse dinheiro é retirado da sua mesa e dos seus rendimentos do seu trabalho e da sua atividade económica. E isto tem que ficar absolutamente claro. Nós não queremos sobrecarregar mais os contribuintes portugueses para além disso, a liberdade de desaparecendo a TAP para além de todas as outras funções com os imigrantes, com as uhum. ilhas, de também ser um entrave ao investimento em Portugal. Eu creio que não. Pelo contrário, há países... O que é realmente um verdadeiro entrave ao desenvolvimento económico porque são propostas como aquelas do Bloco de Esquerda, que são inimigas do investimento privado, da captação de investimento, e que de resto correm ao arrepio de toda a estratégia de desenvolvimento de países como a Irlanda seguiram, que é a competitividade fiscal, e permitindo que o nosso país seja atrativo do ponto de vista da atração Já capital. Vamos à atração fiscal. Vamos este à é é um Vamos à Catarina Martins, manter esta companhia... A que custo e até que custo para os contribuintes portugueses? Já vimos o que. Só, só o duas que notas e o que está muito breves. Eu aconselhava a não comparar vistos gold como sendo investimento estrangeiro com a alta Europa. A alta Europa cria emprego, a alta Europa produz. Bom investimento estrangeiro. Os vistos gold fazem corrupção e, e são um regime de privilégio para milionários que nós não sabemos como é que ganharam o seu dinheiro, terem visto residência e depois a nacionalidade em Portugal. Quando. O CDS defende os vistos gold e persegue os imigrantes sim. e condena a ideia de que quem tem filhos em Portugal, os seus filhos tenham a nacionalidade. Não o que é está a dizer é que quem é, é rico pode entrar, Não é quem vem para aqui trabalhar deve ser perseguido e isso é profundamente errado e isso sim atenta contra os direitos humanos e contra o desenvolvimento do país. Em relação à TAP, TAP. E ou seja, o custo da TAP na esfera do Estado. Nós sabemos o, há duas os benefícios diferentes. que tem, a questão é o custo que eu lhe pergunto. Há duas coisas diferentes. Uma é a injeção na TAP, a outra é se a TAP deve ser uma empresa pública. Todos os países injetaram dinheiro das companhias aéreas, fossem elas públicas ou não, porque houve uma pandemia e isso foi necessário. E mesmo a direita, que nestes vários debates, tem vindo a rasgar as vestes com o investimento na TAP, na verdade nos Açores, por exemplo, em que tem responsabilidades de governação, aprovou injeções na SATA, que são, comparativamente aos, ao PIB, parecidas. Bem, sei que é muito mais pequena, mas o PIB dos Açores ah, é. é muito mais pequeno que o PIB da República. Mas, na verdade, quando conheço. foi preciso, acharam que era melhor pôr o dinheiro da SATA e não fazer falência. Fizeram bem. A outra questão <risos> que vem a seguir é saber se uma empresa que tem dinheiro do Estado deve ser entregue à Lufthansa. E nós achamos que não, porque isso seria então ter é um novo, novo é banco. E até, até, até onde é que o Bloco defende é, é, é, é, é, introduzir mais dinheiro dos contribuintes? Não é um sabemos já quanto foi gasto. Nós não quanto sabemos quanto é preciso gastar? Nós não, claro. sabemos, nós não sabemos o caminho da pandemia. É um ponto. Mas sabemos que neste momento o que foi feito segura a TAP. E sabemos que o pior que poderíamos Temos. ter era colocar 3 mil milhões de euros na TAP para depois entregar a TAP a um país estrangeiro, a um interesse económico estrangeiro, e perdermos toda a capacidade que a TAP pode ter, tanto na ligação às nossas comunidades como na dinamização da nossa economia. Isso faria com que o dinheiro agora colocado na TAP fosse dinheiro de deitado ao lixo. E se for preciso é mais, é Catarina se for preciso mais. Nós não sabemos Mas como é. Mas se for que... preciso mais. É preciso analisar exatamente o que vai acontecer. Portanto, não tem nada contra mais injeção de capital na TAP. Tudo tem de ter o seu devido peso sim. e tudo tem de ter consequência. Nós queremos sim discutir o plano para a TAP porque não consideramos que estejam cumpridos critérios de serviço à economia portuguesa e de serviço às comunidades portuguesas, que uma empresa que tem esse investimento do Estado uhum. deve ter. Vamos avançar e vamos então aos impostos. Claro. O, uh, o Bloco de Esquerda uh, fala aqui de impostos e de alguns novos impostos, já lá vamos. O que eu quero em relação à sua proposta é, uh, fala de um desagravamento grande dos impostos sobre as empresas, sobre as pessoas, uhum. ou seja, numa altura em que estamos a sair de uma pandemia, é sensato? fazer este desagravamento tão grande de impostos em Portugal? E depois como é que o Estado vai ajudar aqueles que o CDS diz que precisam de ser ajudados? Muito bem. Eu vou explicar calmamente porque é que é necessário que exista um choque fiscal em Portugal. Porque nós precisamos de gerar riqueza e criar postos de trabalho. E para isso precisamos que novas empresas que não estão em território nacional vejam Portugal como um país atrativo e na linha da frente da captação de investimento a nível europeu. Ao contar da Catarina Martins, que apresenta um programa que é uma fábrica de impostos, que é uma overdose fiscal sobre a economia, eu já disse quais eram, sobre os rendimentos, sobre as fortunas, sobre as empresas tecnológicas e digitais, criam uma nova, um novo escalão de rama a nível estadual. Eu gostava de dizer isto à Catarina Martins. Nós defendemos uma redução do IRC para 15% até ao final da legislatura, uma isenção de IRC para todas as empresas que reinvistam a totalidade do seu lucro e uma bonificação fiscal em série IRC para empresas que se fixem no interior do nosso país. Porquê? A cada ano, e há estudos sobre isto, o nosso país perde cerca de 500 milhões de euros por praticar as taxas mais elevadas de IRC a nível europeu. Ao contrário do que a Catarina Matin, já que disse em algum debate e foi alvo de verificação, 60% das nossas empresas pagam IRC pelas mais diversas fontes em que é possível cobrá-lo. Portanto, nós precisamos de aliviar este volume de carga fiscal sobre as empresas para que elas criem mais emprego, reinvistam os seus lucros e possam colocar a nossa economia a funcionar. Outro ponto importante. Nós achamos fundamental, no caso da energia, como falou, a Catarina Martins teve a oportunidade no Parlamento de votar favoravelmente propostas do CDS que visava reduzir a carga fiscal dos portugueses na fatura dos combustíveis e da eletricidade. Esta proposta regressa ao nosso compromisso eleitoral para que a carga fiscal seja reduzida para 30%. Em Portugal temos cerca de 4 mil taxas, Catarina Martins. Algumas delas não têm nenhuma contraprestação associada, são por isso inconstitucionais. Queremos mas revelas para diminuir só, a, vol a mas burocracia. Mas volto só, Sim, uh, volto só uh, a uh, relembrar... Com esse choque fiscal Sim. retirando Sim. impostos, como Sim. é que depois o Estado Pronto. desempenha a sua função social? Eu explico João Adelino Faria. Sabe é que, historicamente, sempre que Portugal reduziu a carga fiscal no IRC aumentou a receita fiscal, portanto é uma medida que se paga a si própria, porque a economia cresce, o volume de negócios aumenta e o Estado arrecada mais, Catarina Martins. Portanto é uma medida que Catarina Martins podia até aproveitar para apoiar, uma vez que aumenta brutalmente a despesa pública em todas as medidas que propõe. Ouça, até alguma... se estivemos numa situação normal e não estamos. Estamos Ouça, a inflação mas estamos... a subir, temos as taxas não, de juros a subir. Não tem dúvidas nenhumas que isso vai acontecer se houver este choque fiscal no IRC, como também defendo, por exemplo, é ao contrário da Catarina é Martins. De não, fé. é uma questão de verificação histórica e, e, e base contabilística e orçamental que é evidente e já resultou no países. Ao contrário da Catarina Martins, que defende modelos ruinosos que não resultaram em nenhum país onde foram aplicados, e isso, olha, olha para a Irlanda e veja o que aconteceu. Vou, vou passar a palavra vou, se a Catarina Martins. Posso fazer uma coisa sobre o IRS? Sim, também defendo que uma redução dos calões do IRS. E uma diminuição das taxas para poupar, sobretudo, a nossa classe média, poupando Está ao final claro. do ano. Francisco tem que passar a palavra para distribuir o tempo. Catarina Martins, porque é que o Bloco defende esta criação de vários impostos, não sei quantas feitas, novos impostos 11 ou 12, estou correto? E a descida de outros. Mas eu... porquê é criar novos impostos? Não podemos ir um a um. Portanto, sim, permitir? eu permito, queria... Permito, sim. Uh, só uma nota. Em relação à Irlanda, eu aconselhava alguma calma. A uhum. Irlanda é um dos países da, da Europa, da OCDE, que tem mais pobreza antes das transferências uh, sociais e é um país cujo PIB está inflacionado pelas empresas que têm lá sede e não trabalham lá. Em Portugal, para as pessoas perceberem, é o equivalente à Madeira. Há uns anos a Madeira tinha uma empresa que saturava tanto como a a Europa. Mas na verdade era só um escritório na praça financeira, sem trabalhadores e que não produzia nada, era uma empresa de alumínio russa. Isso faz com que os pibs apareçam inflacionados, mas não quer dizer que as condições de vida concreta das pessoas sejam melhores. Então é bom três, olharmos para o nosso a país e falarmos sobre é vale. a economia como ela fiscal? Em relação aos impostos, a, a direita tem tido esta ideia que é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 Temos mil milhões de euros da Praça Financeira da Madeira, que a União Europeia já mandou cobrar e não se cobrou nem centro. Ter que Para acertar os impostos, Francisco, é preciso cobrar a resposta aqui. resposta ao imposto sobre os combustíveis uhum. e a questão de haver grandes empresas que têm este tipo de comportamento. Quero dizer à Catarina Martins que, de acordo com os estudos, um litro de gasolina em Espanha é mais caro do que em Portugal. O que acontece é que, depois de deduzidos os impostos, a fatura que os portugueses pagam em Portugal sai mais caro do que em Espanha. Mas e aí que cabe... que e conheço perfeitamente. Olha, e até gostava de ouvir falar da indústria da cerâmica, por exemplo, que significa em Portugal cerca de 20 mil postos de trabalho, são 18 mil empresas. O valor da, da fonte de energia, o custo aumentou 400%, representa mais de 40% hoje em dia da faturação e muitos empresários podem abrir insolvência e muitos uh, trabalhadores podem ir para o desemprego. Quero dizer isso, se me permitir. Uh, eu gostava, de facto, uh, que a Catarina Martins olhasse também para outras dificuldades que os portugueses atravessam, nomeadamente áreas que para nós são muito importantes. A saúde, e que não defendesse o princípio ideológico apenas do Estado como único prestador, e desse liberdade de escolha aos nossos doentes, quando ultrapassa o tempo de espera, para ser atendidos por uma consulta, um exame e uma cirurgia, poderem recorrer ao setor particular e social da saúde. De resto, Catarina é completamente contra isto, está absolutamente nas tintas para saber sabe se é mais barato. Só terminar, sabe Cataste. que não isso previsto. já acontece? Não, não, não, nas consultas e no exame a Catarina sabe perfeitamente que não acontece. E de resto, votou contra estas propostas do CDS no Parlamento. O cirurgia existe, mas outras faculdades não são possíveis. Portanto, acho que é importante que a Catarina se preocupe sim em defender a eficiência do serviço, em dar garantia a que todos aqueles doentes que não têm atendimento no SNS, porque não têm mãos a medir, possam ter uma resposta médica nos outros subsistemas. Porque para um doente, o que realmente importa é saber se são atendidos e se têm dignidade no atendimento da sua doença. A Catarina diz não se preocupa muito se é mais caro, se é mais barato, se é mais eficiente, se é menos eficiente. O que é verdadeiramente importante para si é só o estado de apostar. E aqui há uma diferença muito grande. Ainda na saúde, para terminar, há uma medida que nos separa radicalmente. O Bloco de Esquerda faz campanha com crianças de 10 anos com t-shirts da cannabis a favor da libertação das drogas. estamos a chegar ao a de André, a agora, nós, agora. De André Ventura, Só lhe quero dizer isto. Francisco, Eu terminar. Só vou terminar dizendo o seguinte. No programa do Bloco de Esquerda está a criação nacional uma espécie de um guia Michelin de, casa, de casas de chuto para todos os toxicodependentes. Está encaro... de assuntos que não Não ter vou terminar, só dizer assim. Eu encaro os toxicodependentes como pessoas doentes que precisam de ser ajudadas. E acho fundamental que nós não eh, apliquemos proposta política que visa criar uma grande responsabilidade só para termina o tempo. uma dificuldade terminou milhas terminou também o um uma escalada no consumo, consumo Catarina Martins, é estamos no final é uh, o uh, Francisco a terminar mas tem que responder a estas rapidamente a questão da saúde e à acusação depois. em relação às acusações eu registo apenas que o Dr dos Santos de depois de debates e debates a usar o bloco de esquerda sobre as mais variadas questões comigo não levantou nenhuma dessas questões aproveitou agora o minuto final não vou responder é uma mas, tática André Catarina diga-me a verdade sobre a saúde é a queria dizer -o consigo, assim. sabe isso nós já queremos salvar o, o Serviço Nacional de Saúde, que é aquele hum. em que os portugueses confiam e é mais necessário. E queria dizer uma coisa. O médico de família, o com oito anos, anos de serviço, já com a sua especialidade completa, ganha 1780 euros líquidos. Se mandar as pessoas para consultas num consulto numa clínica privada, em dois ou três dias, já gastou mais dinheiro do que o salário dos médicos de família. O que é preciso sim é carreiras dignas no Serviço Nacional de Saúde, e para fixar os profissionais e para garantir que temos os 600 médicos de família que faltam em Portugal e que as pessoas têm direito aos cuidados de saúde que precisam, porque a saúde não é um negócio e é no SNS e bem, os portugueses confiam e é por temos isso que, que o Bloco Temos que chegar ao fim, o a Catarina termina uh, o Francisco. Francisco, uh, depois do que vi aqui, é óbvio o que vos para, eu pergunto-lhe se concordam, ontem fizemos um debate entre o PSD e o PS, se acha que eh, há um perigo, e é um perigo ter o Bloco de Esquerda num governo, como ontem foi levantado naquele debate. Eu creio que é um perigo na medida em que o Bloco de Esquerda contribuiu para a política de empobrecimento do país nos últimos seis anos. Nós temos menos rendimento disponível das famílias, a dívida aumentou, a carga fiscal sobre as empresas, sobre as famílias disparou, e hoje em dia o índice de pobreza está nos cerca dos 43%, isto é... Um em cada três portugueses com um trabalho estável não consegue fugir de uma situação de pobreza. Portanto, um voto no Bloco de Esquerda é um voto na continuidade dessas políticas e no empobrecimento do país. E de uma e coisa prefere, não haja do duvidas. Quer ver o Bloco de Esquerda a perder votos e o PS ter a maioria absoluta ou manter esse equilíbrio? Não, eu quero é que um voto... Só para concluir... Não, eu vou concluir dizendo o seguinte. Eu quero que as pessoas votem no CDS. Porque um voto no CDS é um voto contra esta maioria de esquerda por uma nova maioria direita terão oportunidade, em Portugal. Terão a oportunidade de fazer isso em campanha. Catarina Martins, Francisco Rodrigo Santos, obrigado aos dois. Boa obrigado. campanha. Chegamos ao fim de mais um debate de legislativo às 22. Segue-se análise do debate na RTP3. E regressamos amanhã em direto. Estúdios do Porto, da RTP, frente a frente, vão estar às 20h50. Rui Rio, do PSD, e neste Rosa Real, do PAN. Tenha então uma boa noite e venha então.